E aí pessoal, minha galera, aqui é o Francisco que está falando. É um prazer ter você aqui vendo este vídeo. Receba o meu um abraço, fique bem, sinta-se à vontade. Pessoal, eu vim falar do produto Fábrica de Bons Caseiros. Vou falar sobre Fábrica de Bons Caseiros. É um produto excelente que está ajudando muitas pessoas ganhar uma renda extra é e para você que hoje precisa ganhar uma renda extra ou você que já trabalha mas tem um período livre e gostaria de ganhar uma renda extra isso é possível com fábrica de bons caseiros você pode proporcionar a ganhar uma Vai ajudar a gente a comprar uma coisa, a comprar outra. E esse dinheiro que a gente ganha por fora é muito bom, né? Quem ganha dinheiro por fora sabe que uma renda extra é muito bom. E como fábrica de bons caseiros, você já pensou em faturar muito dinheiro fazendo bolos, faturar muito durante o um ano, tudo com receitas práticas e econômicas e combustibles. Aprenda a fazer deliciosos, bolos, caseiros e faturar muito vendendo sem precisar sair de casa. Olha só. Você vai aprender a fazer bolos caseiros sem precisar sair de sua casa. O pessoal come e você faz os bolos e ganha a renda Como isso será bom para você, né? Não é só bolos caseiros. Você aprenderá receitas campeãs de venda conseguir transformar a confeitaria em um negócio lucrativo, pode viver nisso. Olha só, imagina você vivendo, é, fazendo todos os caseiros e ganhando a renda, como isso seria bom? Pensa só, como isso ajudaria na sua casa, ajudaria você, ajudaria seu esposo, ajudaria sua família? Pensa bem nisso, se você quer saber mais, aqui na descrição eu vou